E aí pessoal, beleza? Sulogade aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Você vai apanhar esse filme eu já vi, várias vezes eu levantei, várias vezes eu caí, pelo visto hoje é a volta da volta do guri, onde ele tomou o prato e se arrependeu de se tornar um MC, agora você vai cair, eu vou te jogar no meio do povo. Eu não ligo mais pra nada, eu nunca vou ter a cara da Globo E agora cê toma, porque eu tô na busca do topo E aí sumido, como é que tá? Cê tá pronto pra sumir de novo? Oh! Tá ligado que eu vou te bater Depois desse coro que você vai tomar Não sei onde vai se esconder É melhor você vir pra essa guerra, porque o prado aqui não tem trégua Cê tomou fim frito então grita bim-bim Vai correr igual papalégua oh! oh! oh! oh! oh! oh! Você saia no pinote, falando que eu sou papagaio só porque você copia o coiote? Você está ligado, por isso vai ser boicote, cada rima que eu faço sai no trago como se tivesse mira headshot Você fala que eu sei gritar, que eu só sei apanhar Hi. E você não sabia apanhar, primeiro o jab vai cair Quer é. entender que eu vim ir, eu sei bater Mano, eu sei levantar, sei fazer muito mais do que você Você falar muita fita faz cara de mal e coloca pra frente e não tem o um respeito E eu vim com a munição certa pra testar pra ver se é de aço teu peito oh. eu que não, Por isso que você toma um pau, já que é ip ip bibi Apanhou, isso é tudo pessoal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 Esse tipo de cara eu já mato o facinho Cada rima é um fatality, o osso finish rim E agora eu dou mais do que uma pedra no rim Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim oh! Pode crer sonhos desleais Então padeiro vê se cê me dá quatro pontos pros dois reais Pois hoje em dia eu sei que tá foda Não entende, pois cê é lista Eu sou dos anos 90, dez uma coca e dois pantil à vista oh!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 Por isso, Tavi, tá, chega, prossegue pra mim, você é um nerd. Então para, olha pra sua cara, drogado, eu acho que você faz propaganda para o Proerd. Aí você não consegue por isso, mano, Tavi, tá, que batigando na improvisação. Eu falei que você faz propaganda para o Proerd, mas o rap é a savana e na batalha, eu sou o leão. Uou! Só que desculpa, meu mano, você não faz tão improvisado Vai perder porque é um arrombado Vou te matar por ordem dos índios mais pesados oh! Porque contra o Cut, cê sabe, você fica offline hey! Você toma Shelby contra mim, cê só toma as punchlines oh! Pode pôr, meu mano, que de você é o Cut mata, eu não morro Você hey! é o Shelby, eu sou o John Wick Não devia ter mexido com o meu cachorro oh! é. Agora eu vou oh! Que você não manda bem em cima dessa batida nunca, nunca ouviu Legião Urbana? Por isso meu mano que eu sou andarilho é. Filhos que não entenderam seus pais, pais que nunca entenderam seus filhos oh! Legião Urbana, oh! Rilha Russa Mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa Entendeu? você tá fudido, eu vou te matar, você não vai recuperar o seu tempo perdido oh! Roleta que se conhece é do Pondinho e Companhia Aé! Esse é seu fim, entre e apostas eles apostaram em mim É ah, o Pondinho e Companhia, hoje o adolescente te ensina o jogo da vida Aé! Pra mim você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation Eu ah, sou verdadeiro, o jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro Aé!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 Cê só ganha quando cê paga de coitado Mais uma vez eu vou amassar e você vai sair frustrado oh! Nem nada pessoal quero ganhar E se for necessário mano eu venho aqui pra te amassar Porque suas rimas é fracas e tudo só tem suporte O único argumento dele, eu sou o reizinho da norte oh! eu não quero saber Sua quebrada é da hora e lá nós vai tirar lazer Porque meu parceiro eu te amasso na batida Ganhou nove, depois que eu ganhei perdeu toda a seguida oh! Oh. Oh. Então o cara que paga de rei da norte vai mandar você tomar no cu O cara do Edelwell, o cara lá da sul E aí parceiro, sabe por que é sereno? O cara do capão hoje eu mando pros extremos E aí, cê tá ligado aqui, o magrão? Falou que eu pago de coitado improvisação Sabe por que eu honro o compromisso? Canto o que eu vivo, quando eu parar eu já paro com isso João, cê tá ligado, pode ir pá Eu não pago de brabo, eu vou te falar Sabe por que meu truta aqui representou? Eu tenho autoestima, eu não pago, eu sempre sou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 Fazendo rima, você que se comprometeu. você começou falando sobre história, quer falar da sua trajetória? Você vai pro museu. Porque você tem as suas histórias, a trajetória eu também tenho meu. Mas eu posso falar que eu já te amassei no tanque já te amassei no Coliseu. E gás, uma obra-prima. Se tu quiser, eu te empresto uma rima. Porque se fosse uma escada, você teria mil suporte subir em cima. Essa é a sua vida, eu te atropelo igual o carro. Quando você vê o estrago que eu causo, você começa a dar um trago no cigarro. Vamos eu vi que o Johnny travou muito no primeiro round, acho que ele ficou nervoso Por isso que hoje pra mim você é um iniciante Como vai perder na segunda fase, esquece a sua revanche com o Meu mano, na moral, deixa eu falar Você tá falando demais, mas sabe que você não vai bancar Porque mano, deixa eu te dizer, hoje você vai se fuder Um bolso eu vou guardar, mas o outro bolso Kante eu vou guardar pra você <risos> que você não é oferenda mas você sabe mano então aprenda falou que você vai nadar nadar nadar nadar trombou com o megalodente e ele vai te mastigar <risos> sei que você é só um peixinho acabou contigo mano você tá ligado que Johnny é um só caminho me bateu em vários lugar no brasil ai carai coitado com certeza esse daqui tá fumado <risos>